A imagem, você que tá comigo acompanhando por todo o Brasil, tá? Fique aqui na Record TV porque tem mais notícia pra você. Claro que você fica agora que a programação local do seu estado. Eu sigo para o estado de São Paulo com essa história. Roda a vinheta! Olá, muito bom dia para você, bom dia Minas Gerais, está começando o M Januário e as principais notícias do nosso estado Você acompanha a partir de agora aqui comigo e a gente já começa com dois assaltos em menos de 15 minutos Foi o que registrou a polícia de contagem nesta madrugada Uma testemunha que presenciou a segunda ocorrência pediu ajuda aos militares, houve troca de tiros se você quiser acompanhar os bastidores aqui da Record TV Minas, acesse aí o nosso Instagram, arroba Record TV Minas. E a gente fica por aqui, a gente se vê amanhã, toda a programação você acompanha no Play Plus. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.